O template Avenger está de acordo com a lei RGPD? Bom, eu recebi várias vezes essa pergunta, tá? Principalmente porque agora o template Avenger entrou na Black Friday, então muitos afiliados e pessoas que querem colocar o template Avenger no blog delas estão com essa dúvida, né? Ele está de acordo com essa lei RGPD? Ele já vem com a opção de uh, ativar lá uh, o pop-up lá da lei RGPD, ficar ativo, ficar de acordo com a lei? Bom, a verdade é que. É, primeiro você tem que entender o que que é essa lei RGPD tá. Se você não conhece essa lei, você tem um blog, uma página, uma página de captura, uma página de venda, você precisa entender essa lei, você precisa estar a par dessa lei, tá? E você precisa estar de acordo com essa lei. Então eu vou deixar o link abaixo na descrição desse vídeo do, uh, do site WP RGPD. e nesse site tem o vídeo da advogada explicando passo a passo essa lei. Então é importante que você veja. Uh, todo o vídeo para entender tá porque é, os blogs que os blogs páginas que não estão de acordo com essa lei eles podem qual uh, é o risco de levar uma multa e então para evitar esse risco é importante você estar atento a essa lei e estar tá de acordo com ela tá e, então voltando ao WP RGPD que é o template que a gente acabou de lançar é nem o template WP RGPD e nenhum outro template que fala que está de acordo com essa lei RGPD, estão de acordo tá Por? Quê? Porque para você estar de acordo com essa lei você precisa ter os sete requisitos mínimos, são sete para você estar de acordo com essa lei tá E o único plugin que faz isso tá é o plugin wp RGPD. Tá? que eu vou deixar o link abaixo também para você dar uma olhada você até encontra plugins grátis que falam que vai deixar só assim, o seu site de acordo com, com a lei e tudo mais e você pode até instalar no seu blog só que ali é só se enganar tá porque são sete requisitos para você estar de acordo com essa lei ou seja para você não correr o risco de levar uma multa sabe ficar de acordo com a lei você precisa ter os sete requisitos e não é somente um requisito tá então você precisa ter os sete requisitos para estar de acordo do o e só o plugin WP RGPD faz isso, tá? Ou você pode até fazer de forma manual, só que tem que fazer ali uma ginástica para conseguir colocar é, todos os requisitos de forma manual, tá? Ou seja, de forma grátis, você vai ter que achar. Eu não, eu não conheço nenhum tutorial que ensine fazer isso, tá? Mas o plugin WP RGPD faz isso de forma fácil. Então, o, w o Avenger, nenhum Avenger nem outro template está já de acordo com essa lei você precisa de um outro complemento que é o plugin wp-rgpd tá eu vou deixar o link do Avenger, logo embaixo, que também está na Black Friday neste momento. E vou deixar o link do plugin WP RGPD aqui embaixo para você saber mais sobre essa lei, tá? É importantíssimo que você fique a par para evitar qualquer multa que você pode receber se você não estiver de acordo com essa lei, tá? Bom, então era isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui. Esse vídeo isso nos ajuda muito, tá? Assine o canal, caso você não for um assinante. E ative o sininho para receber todas as novidades do canal, ok? Então, um forte abraço e até mais!